Situação tensa ali Revista periódica, eu não sei e Tem um ali já algemado e tudo que Deus proteja-nos Nessa cidade tão violenta Né? Não me perguntem por que eu dou de PCX Isso será respondido nos próximos vídeos aí, Será esclarecido com o maior esclarecimento <risos> um Salve especial para o McClayton Taço um Cara gente fina Conheço o canal dele desde, desde muito tempo desde, Na verdade conheci o canal dele pelo outro canal que ele tinha conheci Gostei mais ainda do canal maior que ele tinha Que ele só disse um tempo depois um Abraço, mano, muito obrigado Um antigo é, Grande Motor motorlog, Um abraço pro David Tavares Salve, mano O Rayon Roberto Encina pra caramba Um abraço, mano, PDC Clã Forte abraço pra ti Um abraço pro José Mesquito de Ananindeua Um abraço pro Grande Jeff Biacolini, cara. Cara é um borda da minha Dragstar 650. Cara. <risos> abraço cara. Um abraço pro Luiz Felipe do Telegrafo, conterrâneo de bairro é isso, nos mesmo bairro, beleza? Valeu cara. Um abraço pro David Santos. Um abraço pro 013 Motovlog, tá começando aí, é de Belém também. Mas ainda tá montando o canal dele. Um abraço pro André Monteiro. Ainda não temos o grupo do WhatsApp do, do Motovlog Belém. Um abraço pro Felipe Rocha. Um abraço pro Anderson, Anderson Melo 64. Um abraço pro Andade SJV, cara. Eu gosto muito de vídeos. CJ Gameplay. forte abraço, cara. Um abraço pro Lanco, grande figura aqui de Marituba City, Lancolândia. Um abraço pro Márcio Motovlog de Pernambuco, um abraço pro Loki Motovlog Radialista um abraço pro Outsider português aí que arrebenta nos vídeos, cara é um dos meus motovlogs favoritos hoje, um abraço um abraço pro Escape na Cidade é um cara de inspiração aí, comecei por causa dele e um abraço pro meu querido amigo Itamar do Barbeiragem Poços de é um amigo particular meu que me ajudou muito quando eu tava começando a gravar os vídeos de motovlog. Sabe aqueles aqueles 100 primeiros inscritos, aqueles 200 primeiros, 500 primeiros, foi graças a ele. Eu sempre serei grato a ele. Então é isso, gente, tá? Feito aí o especial de vi, especial dos, inscritos, dos inscritos. E até o próximo vídeo. E aí, já, é e Queria agradecer o carinho também é, das pessoas em especial do Jardeon de Santo Antônio do Tauá. Um abraço para ti e <risos> a emoção acontece quando, quando realmente nossa, nossa alma é elevada, nosso, nosso, corpo, nosso corpo sente o que o, coração, o que o coração sente e agradeço o, o carinho realmente de, de ter comentado, a gente ficou até ego, que bacana, que bom que a, gente, que a gente consegue tocar as pessoas de forma positiva dessa maneira. Grande abraço! É isso, vamos encerrar <risos> o vídeo por aqui, já ficou bastante longo. <risos> então, boa noite pra vocês. É o Motovlog Belém aguarda vocês no próximo vídeo. Valeu, falou. Passa aí, jovem. O quê? Passa aí, jovem. E mandar um salve, um grande abraço pela oportunidade, pela instrução, por toda, por toda a força que eu recebi do do Motovlog. Eu posso falar o nome dele? Pode. É Leonardo do motovlog Léo, ele é, além de motovlog, ele é piloto, e agora é, é nosso amigo, né? É, e Ego, é, que bacana, eu só tenho a agradecer a ele é, por esse grande efeito, é, literalmente <risos> o ponto alto da minha vida foi, foi aquele dia, porque é uma é um, é parte de um sonho realizado. Agradeço muito a ele por isso. E a gente ainda vai se encontrar muito mais para falar de avião. Espero. Espero que sim.